clube Russo define valor milionário para a venda de Claudinho e Flamengo continua monitorando o jogador brasileiro Palmeiras também tem interesse a contratar Claudinho não só Palmeiras mas também Flamengo também estão na mira do jogador enquanto os jogadores passam as férias e o Flamengo continua trabalhando para contratar jogadores importantes já para a temporada 2023. Palmeiras também está negociando com o jogador, né? E o clube russo né, já tem aí o valor da venda do Claudinho de 15 a 17 milhões de euros. Claudinho já falou que quer quer voltar ao Brasil. E também o Flamengo ainda não desistiu de Contar com o jogador em 2023. Ainda bem, né? Tivemos aí o Claudinho indo pro, pro Zenit em, 2000, em 2021, ano passado. Ele saiu do Bragantino logo quando... Logo quase fim da temporada, né? O jogador aí acabou saindo... O Zenit gastou aí... É, gastou aí 84,1 milhões de reais 95,4 milhões o interesse do Flamengo é em contar com Claudinho, não é agora não é de agora, é com a guerra o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia né, tá aí que foi aconteceu nesse ano que tá acontecendo ainda e o jogador tá querendo tirar também. Quer dizer, o Flamengo tá querendo tirar o jogador e a FIFA também é tem a suspensão de contrato, né? O jogador tem a suspensão de contrato com né? a FIFA falou, né? Mas o Palmeiras está de olho aí. No um jogador. Pelo Zenit ele fez. Pelo Zenit, nesta temporada o Claudinho jogou. 19 confrontos. Marcou. 3 é, gols. E 2 duas, e duas assistências. A novela de Gerson não para. Continua a novela de Gerson. Parece que é uma novela. Das 9, meu amigo. Pois é. Olha aí. A nova. Ila vão vendo. o Flamengo, Olympique de Marsella e Gesso. Segue sem data para acabar. O Lodego é abriu as negociações para contratar o ex-camisa 8 em novembro. Mas a tendência é que na. É que. Na, re na reapresentação, no dia 26 de dezembro, o meia-campista não esteja presente. estreitando uma notícia mais positiva aconteceu na segunda-feira, 19. É claro que ainda não acabou, ainda, né? Não, esse negócio que Não tem esse negócio. Ah, o Gerson já foi contratado. Não. Ainda continua ainda nessa novela. Ainda. O Flamengo não desistiu de contratar o, o Gerson. Em contato com o jornalista Júlio Miguel Neto, pai do de empresário, né? Tá aí, né? É, meu amigo, o, o Gesso aí tá querendo muito o Flamengo, hein? Ele não quer mais ficar no Olympique de uma séria, né? Ele tem sempre os problemas aí lá no Olympique de uma séria. Isso é... Né, quando... Teve problema com o jogador lá, com jogar lá no Olympique de uma série. Brigas deles, né? é isso. Anteriormente, o desejo do Flamengo era de pagar cerca de 12 milhões de euros por apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, a continha de 6,5 milhões de euros que o Olympique deve ao ah, Fla. Pelo negócio de 2021 seria perdoada, entretanto, a equipe de Marcel é dura na queda de e perde 20 milhões de euros por 80%. O Flamengo já sabe o que o Gesso quer para voltar. E entre eles já tem um acerto o Gesso. Então tá aí, né?